O AgroLink veio até aqui o estande da Basf para conversar com o Pedro Lara, que é consultor de contas. E nós vamos conversar sobre uma grande solução que a Basf está trazendo para o tratamento de sementes, que é o Standak Top. O que nós podemos apresentar desse, dessa solução para o produtor brasileiro? Bom, é, o Standak Top ele é um produto... É de uma ação inovadora a BASF inovou ele há alguns anos com seu lançamento, ele é o único produto que é um ativo inseticida e dois ativos fungicidas então você tem um tratamento de sementes bastante completo né? então você tem combates aí a pragas, combates a doenças né? bastante efetivo né? além do que o, a piraclostrobina que é um dos ativos presentes no Sandactop ele vai promover é, é, é, efeitos fisiológicos positivos a essa plântula. E no estágio inicial é isso é muito importante. Uma planta que está se estabelecendo, o um enraizamento dela mais rápido, mais agressivo, a formação, germinação, stand da lavoura co completa é, é, quando você tem um stand bastante é, é, igual, isso é muito importante para o estabelecimento até o final das contas aí da, da, da cultura. Então, o standactop é um produto que tem é, hoje no mercado uma liderança bastante grande, né? um produto que dá uma confiabilidade do produtor em fazer essa escolha bastante grande. Um produto completo que tem controle de pragas e doenças, como eu já disse, um efeito fisiológico positivo, um produto que tem uma, uma segurança para o produtor fazer esse é, tratamento de semente bastante grande. E o tratamento de semente é um momento bastante chave e decisivo para a lavoura. É onde você... É, Junta o potencial genético dessa semente né, E coloca no solo e inicia essa lavoura Então desde esse início você vai ter aí Esse potencial produtivo, esse potencial genético Mantido quando você faz o tratamento com o Top. Muito bem, e nós temos aqui no stand também um equipamento para demonstrar justamente o diferencial né, dessa desse, solução. Isso. Além do stand-up top, a BASF tem uma tecnologia muito importante que é o tratamento de sementes industrial. Né? Como o próprio nome diz, o tratamento de sementes industrial ele é realizado pela indústria. Né? O produtor não precisa fazer esse, esse tratamento lá na fazenda. Além da qualidade e praticidade do produtor não precisar fazer essa operação na, fa, na, na propriedade, é, a, além do stand top, o tratamento industrial ele também é, é composto por polímeros e pós-secantes, que são produtos que vão melhorar a aderência do stand top, que é o produto principal, a semente, vão fazer com que 100% é, da dose recomendada esteja em 100% das sementes, esse tratamento ele é realizado em grandes marcas, Máquinas específicas para esse fim, que é o tratamento de sementes, né? Então você tem a qualidade de um produto é, é somada à qualidade na operação do tratamento. Então o tratamento de semente industrial, que a gente tem algum, algum demonstrativo aqui, é uma evolução para o tratamento de semente, é uma evolução para o produtor rural, para fazer com que ele tenha um tratamento de altíssima qualidade, com um produto é, de altíssimo controle, né? com que ele não tem esse, esse dispêndio de tempo, de mão de obra, de custo, enfim, ele já compra, ele já adquire essa semente é, é, com qualidade e com o tratamento já completo. Né? Para a próxima safra, a BASF vai estar tá lançando é, o, o, o granouro, que é um, um inoculante longa vida, que também vem para compor o tratamento de semente industrial. Ou seja, além já do inseticida e fungicida com grande qualidade, a BASF vai estar tá lançando na próxima safra, um pré-inoculante longa vida, que ele já vem tratado lá da indústria de forma industrial. Está ótimo. Muito obrigado, Pedro, pelas excelentes informações. Obrigado, eu que agradeço.